Eu, eu percebo isso, mas há, há, há 20 anos atrás, quantas empresas comandavam a comunicação? Quantas empresas com comandam o sistema financeiro? Ah, continuamos na mão? Continuamos na mão fechada? Simplesmente, e isso é que os Sphere, é que o poder mudou. O poder mudou. Para mim, enquanto utilizador, o poder mudou. Okay. E é, nós vimos a conferência agora do uh, F8 da, do Facebook que acabou de lançar. E eles o que é que falam? Privacidade, privacidade, privacidade, privacidade, privacidade. Acho que não houve uma peça. Houve uma pessoa que foi lá a discursar que não falou em privacidade. Porquê? É uma preocupação que eles têm simplesmente de contornar pontas soltas. Eles não alteram aquilo que é a visão deles. Eles estão a lançar essa comunicação para controlar pontas soltas de alguns problemas que vão tendo no meio do percurso. Agora, não tenho dúvida nenhuma que eles vão ser muito maiores do que que são. Eles vão crescer muito mais do que o que já cresceram. isso cria monopólios. Mas eu sempre vivi num, num mundo quando, mesmo quando não existia, não existia uh, estas empresas, quando existiam estes monopólios, simplesmente eram outros. Okay. E neste momento o que é que está a acontecer? Nós vemos uma parceria entre a Apple e a Goldman Sachs, porquê? Quem é fino percebe, quem é inteligente percebe onde é que tem que adaptar e estas grandes empresas, aquelas que já comandavam os monopólios, não os podes vencer, junta-te a eles. Logo, é, para o utilizador acredito que não vai mudar assim tanto para o utilizador em si, ou seja, vamos continuar a ser condicionados como fomos religiosamente séculos atrás, como fomos economicamente no, no, nas últimas décadas, agora somos ao nível da comunicação, pronto, só mudou quer a plataforma, quer o meio, quer as empresas. Do ponto de vista do utilizador, acho que continua tudo o mesmo. Uhum.